A Storm TCG apoia a Biblioteca de Alexandria. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou o Denis, o seu bibliotecário. E estamos aqui na segunda parte, opa, segunda parte, do nosso unboxing de Amon Cat, uma booster box que está aqui, uma booster box de Amon Cat. Ok? Então vamos lá. Eu... Como já falei para vocês, essa box foi fornecida pelo pessoal... Da Storm TCG, eu já falei pra vocês no vídeo anterior, mas eu reforço nesse vídeo. O pessoal da Storm TCG foi muito generoso e me forneceu essa caixa para abrir para vocês verem o que, que sai dela, ok? Até agora nós não tivemos nada extremamente emocionante, a gente vai ver se nessa parte a gente consegue dar um berro de alegria. Mas vamos lá. Atirador impiedoso. Monumento de Kefnet, Zagaleira, Zagaieira, Zagaieira Impetuosa e Arquidemônio de Ifnir. Ok? É 5 manas por uma criatura demônio 5/4 com voar. Toda vez que você reciclar ou descartar outro card, coloque o marcador menos 1 1 em cada criatura que seus oponentes controlam. Isso aqui parece forte. Não sei se é bem forte, se é bem bacana, mas é, me parece forte. E no, Nossa Senhora, meu Deus! Ok, nós tiramos uma mítica foil nessa caixa, e não é qualquer mítica, estamos falando de. Deixa eu enquadrar isso direito: Razorette a fervorosa foil, quatro manas por uma criatura lendária, Deus, 5/4 com indestrutível e ímpeto. Oh Céus, oh céu. uh, Hazorette a fervorosa não pode atacar nem bloquear, a menos que você tenha um card a, ou menos na sua mão. Por 3 manas você descarta um card e Hazorette causa 2 pontos de dano a cada oponente. Assim, para um deck Burn, isso aqui é muito, muito bacana. É, não tão bacana talvez por causa da curva, 4 manas talvez é muito para um deck Burn pagar. Mas, cara, isso aqui é, cara, é, uma, é uma mítica foil, é um deus foil Isso aqui deve estar valendo uma boa nota Estamos muito felizes, meus senhores Então vamos colocar aqui na pilha de raras e míticas A nossa Razorette Foil E nós temos uma planície forte e uma ficha de besta Besta, ok? Ai, ai Adepto da Espada Flamejante. Proteção de, da Rekna. Pesouro dizimador. Isso aqui fez um baita estrago no limitado, no, no ambiente de pré-release que eu joguei. Eu mesmo utilizei. Caramba, isso aqui me salvou a vida grandemente em vários jogos. Apesar de eu ter perdido vergonhosamente de 2-0 duas partidas, mas acho que é porque eu tava com dor de cabeça, sei lá. Não quero ficar dando desculpinha. Mas enfim. Câmara do Oráculo. Quatro manas por um artefato Por dois manas e virando o artefato Você exila o card Do topo do seu grimório Até o final do turno você pode pagar, uh, jogar aquele card perdão. Uh, Coloque o um marcador de tijolo Em câmera, em câmera do oráculo Imagina as pessoas colocando tijolos em cima das cartas Mas isso é a minha imaginação doentia Trabalhando Então ignore uh, Você vira e exila o card Do topo do seu grimório até o final do turno você pode jogar aquele card, sem pagar seu custo de mana. Ativa sua habilidade somente se houver três ou mais marcadores de tijolo em câmara do oráculo. É interessante. Parece que joga em um ou outro deck por aí, não sei. Palpite apenas. Escavação Sagrada, Guia Eólico Aviano, Terremoto Escamoso e Guardião dos Glifos. É, são cinco manas por uma esfinge 5-3, com voar naturalmente, quase. Se nenhum me engano nenhuma esfinge não tem voar, mas enfim. Toda vez que Guardião dos Glifos se tornar o alvo de uma mágica ou habilidade, pela primeira vez em cada turno anú aquela mágica ou habilidade. Você embalsama ele por sete manas. E nós temos um lagarto raposo. Essas, essas quimeras estranhas. Tem aquele gato cobra lá, que eu já falei em outro vídeo. Enfim, eu acho muito esquisito essas quimeras aí desse plano. Já começamos o booster com uma coisa interessante. Olha, a cátula da solidariedade ela é interessante porque é um encantamento de humana que dá mais um mais um. E iniciativa criatura encantada e quando ela entra no campo de batalha ela cria uma ficha de criatura branca 1 1 do tipo guerreiro com vigilância é, isso aqui uh, o pessoal está dizendo que pode substituir, acho, não sei se é a umbra da hiena, que era o nome da carta mas está dizendo que no auras no pauper uh, e no, no modern pode substituir essa, essa umbra no caso isso é bem bacana Senhora dos Amaldiçoados, destinado a liderar, isso aqui parece que vai jogar no T2, o pessoal está tendo algumas especulações a respeito. O Gravedigger, o Gravedigger é super bacana, super legal. E Oquetra, a Verdadeira, é nossa segunda mítica, a primeira não foil. No caso, né? Prevista na caixa. O Verdadeira é um deus, né, uma criatura lendária né, deus por três manas. 3 barra 6 com golpe do fluxo e indestrutível. Uh, o Ketra, a verdadeira, não pode atacar nem bloquear, a menos que você controle no mínimo 3 outras criaturas. Por 4 manas você cria uma ficha de criatura branca, 1 barra 1 do tipo guerreiro com vigilância. Ela é legal, mas eu sinto que ela podia ser um pouco melhor. Acho que os custos, o custo para criar a ficha podia ser um pouquinho menor. Mas enfim, quem sou eu para opinar assim? ideia? no desenvolvimento dos cards, né, Dona Wizards? Coleca de safra devotado. Sexto sentido. Agitar as areias. E o mentor austero. Isso aqui... Há especulações desse card pro modern. Vamos ver o que ele faz. Dois manas por um humano clérigo. 2 2 Toda vez que um oponente ativa uma habilidade De um artefato, criatura Ou terreno no campo de batalha Se essa não é uma habilidade de mana Mentor Austero causa 2 pontos De dano àquele jogador Isso aqui é insano É obsceno Contra qualquer deck moderno. Eu vou explicar para vocês por quê. O Mentor Austero Ele dá dano Ele pune qualquer habilidade ativada do oponente, não sua. Não é que nem o Eidolon que pune toda a mágica uh, toda a mágica de qualquer jogador. Uh, não lembro como é, que é o nome daquele idolon, mas enfim. Eidolon uh, da Grande Festança, se não me engano. É uma coisa assim. O mentor austero não. O mentor austero só pune o seu oponente por habilidades ativadas, não por mágicas. Mas por que, que é interessante? A uh, Habilidades de terreno também são uh, punidas. E a gente está falando de decks modern que tem uma quantidade absurda de Fat Lands. A Fat Lands vira, paga um de vida e busca o terreno do seu deck. Ela não é uma habilidade de mana. Então, as Fat Lands dos seus oponentes passam a dar danos neles. Né? Passam a dar dano nos oponentes. Então, por isso que esse cara... Vai fazer algum estrago no modem, sim. Pé dos devotos, cego ou desobediente, visita das areias correntes e iniciada canalizadora. Isso aqui parece que que fez sentido no selado. Não sei se eu vi um deck que usou isso aqui. Anyways. A iniciada canalizadora é uma criatura humano-droida 3-4. É, quando ela entra no campo de batalha, você coloca três marcadores, menos um, menos um, na criatura-alvo que você controla. Então você pode não necessariamente colocar... Esses marcadores nela, você pode colocar numa outra criatura, mas qual a vantagem de você colocar os marcadores nela. Você vira, remove o marcador -1, -1 da iniciada, e você adiciona o mana de qualquer coisa, sua reserva de mana é uma habilidade boa, mas não é tão legal assim. Eu acho que dois manas para uma criatura 3-4 é um pouquinho mais interessante, embora não seja tão interessante assim. Talvez um T2, não sei. do coração puro prova do zelo o besouro dizimador e estação da colheita Três manas por um feitiço você procura em seu grimório até x card de terreno básico, sendo x número de criaturas viradas que você controla e coloca aqueles cards no campo de batalha virados, depois embaralhe seu grimório. Interessante. É legal para decks que conversam com o Exaurir, por exemplo, mas não sei se Exaurir vai ser uma mecânica muito expressiva em algum formato construído. Monumento de Ronas Visido de Ferimento. Dragonete, pescador E... Kefnet, o consciente Deixa eu só arrumar isso aqui Que tá complicado Pronto, agora vamos lá Kefnet, o consciente É, é um, uma criatura Na área de Deus, como não poderia deixar de ser Essa aqui acho que é a nossa segunda ou terceira Mítica, não lembro mais Mas enfim, Kefnet, o consciente Três manos para uma criatura de Deus Com voar indestrutivo, 5 barra 5 Kev Net Consciente não pode atacar nem bloquear, a menos que você tenha 7 ou mais cards na mão. Uh, por 4 mana, você compra um card e em seguida você pode devolver um terreno que você controla para a mão do seu dono. Eu acho ele bem fraco. Dos deuses, apesar de ele ser um 3 mana 5, 5, a condição para ele ser uh, capaz de atacar e bloquear é, é muito difícil. Mesmo que você tenha um deck que seja, assim, aquele mundo blue cheio de, de, de, de cantrip, cheio de card draw, ele não, é, ele não é muito forte. A real é que ele não é muito forte. Mas, bom, em a Cat, o pessoal, né, quando ele tá em dúvida de alguma coisa, eles pesquisam no Kefnet, né? Ai, meu Deus, eu... Desculpa. Eu, foi mais forte que eu. Eu fiz a piada, mas foi mais forte que eu, tá? Desculpa. Adepto da Espada Flamejante, Proteção da Hekma, Capita da Safra Honrada, e Neheb, o Digno. Um Minotauro, né, uma criatura lendária, um Minotauro Guerreiro, por três manas, 2 né, 2. Ele tem iniciativa, os outros Minotauros que você controla também tem iniciativa. Enquanto você tiver um card ou menos na mão, os Minotauros que você controla recebem mais 2, mais 0. Uh, toda vez que no causa dano de combate a é um jogador, cada jogador descarta um card. Então é um card que 3-2-2 dá iniciativa para todos os Minotauros, é um ótimo para um tribal de Minotauros. Sinto que um commander dele funcionaria, de certa forma. Uh, e ele até que ele se ativa uh, sozinho, né? ele se ativa sozinho para conseguir um card no caso. Uau! É, eu ia falar mais o caso, mas aqui nós temos uma split card foil, cortar em pedaços foil. É, a gente já falou sobre ela num outro vídeo, no vídeo anterior, né? Na segunda parte, na primeira parte perdão. Então, é, se você não assistiu a primeira parte, assista pra gente poder saber, para você poder saber o que ela faz, né? Com mais detalhes. Que hora, hein? Que hora. Ok, eu tive que cortar esse, essa parte porque, bem, acabou que a bateria acabou no meio do processo. Mas enfim. Senhora dos Amaldiçoados. Des. Ah, Degradar. Visita das Areias Correntes. E nós temos a Dádiva do Luxa. Há pessoas especulando que isso aqui possa fazer um deck interessante para o T2 Vamos saber Assim que a gente tiver o nosso Pro Tour Então o Dádiva do Luxa é um encantamento por 4 manas No início de sua fase principal pré-combate Remova todos os marcadores de enchente de Dádiva do Luxa Se nenhum marcador for removido dessa forma Coloque um marcador de enchente em Dádiva do Luxa E compre um card Caso contrário, adicione Três manas, uma em color, uma verde e uma azul, a sua reserva de mana. E nós temos um iniciado inabalável foil. Tempo para refletir, reduzir a escombros. Gorge Amor, audaz. E céu, a terra. Bom, vamos lá. X e verde causa X pontos de dano a, criatura. Cada criatura com voar, a cada criatura com voar. Céu causa X pontos de dano a cada criatura com voar. E terra, consequências. Terra causa X pontos de dano a, criatura, a cada criatura sem voar muito bom, interessante, não sei se vai ver jogo mas me parece um body wipe válido até Outro bonificado de montanha normalzinha ok esse é o último booster dessa parte galera a gente vai ter uma parte 3 então vou lembrar vocês de novo de vocês apoiarem o pessoal da Storm TCG, que patrocinou esse vídeo, forneceu essa caixa pra gente. Uh, no site deles, se vocês usarem o cupom ALEXANDRIA, vocês ganham 5% de desconto na sua compra. O link vai estar tá aqui embaixo na descrição, é só conferir ali e fazer a sua compra feliz com 5% de desconto no nosso cupom promocional, ok? Vamos lá o nosso último booster. Do Coração Puro, que tem uma ficha de embalsamar, muito legal também. Um monumento de Razorete, opa, foco, fonte de ideias e Maestria de Liliana, cinco manas por encantamento. Os zumbis que você controla recebem mais um, mais um. Quando a Maestria de Liliana entrar no campo de batalha, cria duas fichas de criatura preta 2/2, do tipo zumbi. Liliana os seus né, Sua banda de zumbis E nós temos o Dragonite dos Enigmas Foil uh, Existem algumas builds De deck uh, T2 Que estão surgindo Vários canais gringos Estão fazendo Algumas deck techs De possibilidades com esse cara aqui E me pareceram Bem interessantes, eu mesmo estou com vontade De montar um deck T2 por causa desse bicho eu sou, como vocês sabem, um cara que ama a Guilda Izzet e eu gosto muito de vermelho e azul juntos. Mas é isso aí galera, essa foi a segunda parte do nosso unboxing de Amon Cat, de uma booster box de Amon uh, Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o joinha pra gente ficar sabendo e produzir mais desse conteúdo para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de, Alexand de Alexandria, desculpa, minha língua tá enrolando para não perder os próximos vídeos e deixe também seus comentários a respeito da coleção aqui embaixo. Compartilhe esse conteúdo com outros Planeswalkers, porque são vocês através desse gesto maravilhoso que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair Não sei, eu pensei em alguma coisa mas não, não acho que não ia dar certo Mas enfim, tchau! A realização desse vídeo teve apoio da Storm TCG. Magic the Gathering, Pokémon, Star Wars Destiny e outros card games é na Storm TCG. Utilizando o cupom ALEXANDRIA você recebe 5% de desconto na sua compra. Acesse o primeiro link na descrição e confira.